Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o sistema muscular, que é esse que vocês estão vendo aqui na figura. O sistema muscular é composto pelos nossos músculos. E vocês podem ver pela figura que ele está no nosso corpo todo nós temos músculos em todas as partes do corpo. E quais seriam as funções do sistema muscular? A principal função desse sistema é a de movimento. E esse movimento pode ser tanto o um movimento que nós fazemos para andar, para correr, para fazer exercícios, como nessa figura, ou até mesmo para piscar, para escrever. Podem ser tanto esses movimentos quanto, por exemplo, o movimento dos nossos órgãos internos. Eles se movimentam também para funcionar como, por exemplo, o coração, o estômago, todos esses órgãos se movimentam. Mas, também, quando nós estamos parados, nós também dependemos desse sistema para nos estabilizar. Então, para estabilizar as nossas posições, tanto para se movimentar quanto para ficar parados, nós precisamos desse sistema. Além disso, o sistema muscular também ajuda a manter a nossa temperatura corporal. Quando o músculo se contrai, ele libera calor. E quando está muito frio, os nossos músculos se contraem mais do que quando está muito quente. Nós temos três tipos de músculos no nosso corpo. Esse aqui, que é o estriado esquelético. Temos esse aqui, que é o liso. E esse aqui, que é o estriado cardíaco. O músculo estriado esquelético está nos nossos braços, pernas, em todos os lugares que nós conseguimos controlar esse movimento. Esse é o único músculo que nós controlamos enquanto nós pensamos. Eu penso, eu quero erguer o meu braço, e aí eu ergo o meu braço, eu quero andar. E aí, eu uso os músculos da perna para andar. Então, esse é o único músculo que nós conseguimos controlar voluntariamente. É um músculo que tem um controle voluntário. Nós escolhemos quando movimentar esses músculos, diferente dos outros. Os outros têm um controle involuntário, nós não escolhemos controlar eles. É um controle involuntário. Eles se movimentam sem a nossa escolha. Esse músculo liso é o músculo dos nossos órgãos internos, é o músculo que tem no nosso estômago, que tem no nosso intestino, que tem em quase todos os nossos órgãos. Só não tem no coração, porque o do coração é esse estriado cardíaco. E ainda bem que esses dois são involuntários porque assim a gente não pode, por exemplo, esquecer de fazer o nosso coração bater. O nosso coração bate sem que a gente pense nisso. O nosso estômago funciona sem que a gente pense nisso. Nossos órgãos funcionam independentemente do que estamos fazendo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!